ele não desistiu, mesmo vendo que a família não se interessava por Deus, mas ele permaneceu firme na sua fé, firme confiando no socorro desse Deus maravilhoso e todo poderoso. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ouça, se você nesta noite, se você neste, nesta madrugada, ou no decorrer desse tempo está enfrentando grandes lutas, está vivendo momentos de angústia na sua vida, que você possa clamar ao Senhor. Davi disse: Na minha angústia clamei ao Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então não adianta só você ficar angustiado. Não se deixe vencer pela angústia. Mas o que vai adiantar realmente para você não é continuar angustiado. É você clamar pelo Senhor na sua angústia. É você buscar o socorro do Senhor no momento da angústia. Porque a palavra diz que na minha angústia clamei ao Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então é importante que o servo de Deus... Não fique guardando angústia no seu coração Porque do contrário, se for dessa maneira, você vai ficar doente Seu coração não vai aguentar Por isso que tantas pessoas estão te, tendo sua vida ceifada Através, muitas vezes, do infarto Através, muitas vezes, da, a, o coração não aguenta Chega um momento que o coração fica saturado não aguenta que é muita carga Mas se nós clamarmos angústia A palavra do Senhor diz que o Senhor nos ouve Que Ele nos responde Ele nos liberta da angústia A palavra de Deus diz lá no livro de provérbios Que o justo sairá da angústia Então não se deixe levar pela angústia Não pense que os outros vão ter dó de você Porque você está angustiado não pense que as pessoas vão olhar para você e falar, coitado, está angustiado, deixa eu orar por ele. Muito pelo contrário. Às vezes vão dizer assim, está assim por causa disso, está assim por causa daquilo. Como os amigos de Jó. Então coloque o Senhor a par da sua angústia. O que é que está te angustiando? Faça como Ana fez. Entre na casa de Deus entre no templo como Ana entrou, a palavra do Senhor diz que Ana se levantou, Ana já estava cansada de ser humilhada, todos os anos era a mesma coisa, a mesma humilhação, a mesma situação, e naquele ano Ana se cansou, e ela se levantou,